rapaziadinha maneira, estamos chegando aqui para mais um podcast e agora eu acho que vamos dar essa engrenada aí no podcast, tem um monte de podcast marcado, ainda não soltei a agenda, porque como vocês sabem o nosso podcast aqui é um podcast gravado, então eu ainda vou ver as datas que vai sair cada podcast, mas hoje para começar temos ele mesmo, o menino de ouro do na correria. Fala comigo. Fala, Izão como é que você tá, cara? Beleza? Falezão, cara. Primeiramente, seguindo os protocolos, né? Álcool em gel. Todo mundo fala que isso aqui é em gel, mas ó. É, é álcool, né? É, é 70. <risos> Mata o vírus da, do início. É, ué. Já deixa ele com Fritando. Ah, assim que é bom. Com a galera da Rave. Pô, mas pra começar, Izão é um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui com o pessoal do canal, né? Vão, vão tocar, cara. É isso, é isso. Eu não sei... Você já... Você acostuma a acompanhar algum podcast? Você sabe mais ou menos como é que é a linha dessa galera do podcast? Sim, sim. Eu acompanho muito o pessoal do, do corte no Flow, o PodPay. Esse pessoal... O, eu acompanho muito o Rogério Vilela Pode crer. Rogério Vilela é maneiro também. Pode crer. E eu tenho essa pegada ainda né? Eu sempre quis participar do podcast, agora eu tô aqui na, no é prazer isso, de cara, participar, é isso. né? Deixa eu só ouvir que está. Tá tudo tá, certinho. Então, cara, podcast é mais ou menos isso, né? Um, um, uma resenha... Eu gosto muito desse formato, é, onde que a gente troca ideia. O bom desse formato é que a gente tanto conhece, mais as pessoas, quanto também a gente entra dentro de outros assuntos. Igual agora, no agora antes Esses de começar a gravar, momento, né? a gente estava antes de começar a gravar a gente estava falando sobre vídeo, sobre e você falando que você começou bem cedo, né, mano? Como é que você então, cara, é... minha história é um pouquinho bem Bem complexa, né? Eu comecei uhum. a gravar vídeo muito cedo. Eu sempre gostei da área de televisão, da área de internet, YouTube, Orkut, MSN, essas paradas tudo, eu sempre gostei, né? Sempre gostei de computador. E eu comecei a gravar vídeo no meu canal, que se chamava Coelhex, isso há muito tempo atrás, né? E eu gravava vídeo de vlog, cara, com um celular muito ruim, gravava o tipo áudio... O v 3 lá mesmo. Aquele celular de abrir e fechar que tinha câmera quadrada, velho, 8x8. v 3 v 3 Muito ruim. E eu comecei com uns 12 anos. Aí eu comecei a gravar, fazer meus vídeos lá em casa mesmo. Editava pelo Movie Maker num computador que, que se apertava ele pra, pra ligar de manhã cedo e editava à noite, que ele só terminava de, inicia, de iniciar à noite. Até ele ligar. Até ele ligar era à noite. Windows e, 7. E postar o vídeo era absurdo. Que era aquele modo em 3G ainda. Hum. Espetava no computador e deixava o vídeo pano dois. E fazia dias. Que... Isso, isso, esse mesmo. E aí, cara, foi aí que eu comecei, né? Comecei a fazer meus vídeos. Aí um dia meu pai comprou uma GoPro. Aí toda hum, direto... Continuou falando aí. Não, beleza. Aí direto eu pegava, catava a GoPro do meu pai e continuava a gravar, né, velho? Só que dentro de um quarto, o que, que eu fazia? Era muito louco, né? Eu pegava, botava a cortina azul. Era a cortina verde. Mentira, era a cortina verde. Botava a cortina verde, cara. Câmera em cima de caixa de papelão. Caixa de papelão com, com, com papel... É, como é que é o nome daquele papel? Alumínio. Ah, papel Uma lindo. lâmpada incandescente dentro, véio, pegando fogo com aquela e botava na minha cara, velho. Você meio que fez um softbox caseiro. Caseiro com lâmpada incandescente, que lá virava um forno. Meu Deus. <risos> Começava a gravação lindo, terminava pingando assim, ó. Nossa. Camisa mudava de cor, de tanto molho, de molhada E essas paradas tem quanto tempo? Quando, quando você começou mesmo? Cara, eu comecei... O meu canal no YouTube, eu abri em 2011. Uhum. O primeiro, primeira vez que eu abri o meu canal foi em 2011, e eu comecei a postar em, os vídeos quando eu tinha uns 12 anos. Foi em e, 2012, 2013. Tem muito tempo, pode crer. cara. Aí eu conheci o pessoal da correria. Inclusive, uhum. foi muito engraçado, né? Você que tá assistindo aí, como que eu conheci o pessoal da correria eu, com a câmera na mão, passando na rua, vi eles gravando. Eles estavam gravando um vídeo muito antigo. Eu olhei, vocês têm canal. Eles estavam chegando em 90 mil inscritos, velho. E eu com Caraca. meus 500 inscritos tirando onda, velho. Eu perguntei, vocês têm canal? Ele tem, pô. Eu falei, não, se acessa meu canal aí, velho. Coelho Ele, pô, meu canal é na correria. Criou essa amizade, velho. Maneiro, velho. E eu fui na cara da coragem. Eu quero gravar com vocês. Isso aí é bom, cara. Cara, eu, tipo, eu, eu, eu já ouvi falar muito do, do canal na correria, mas eu nunca tinha parado pra ficar assistindo as paradas deles... Porque eu nem, eu nem sabia que eles eram de volta redonda. Na, na verdade, o. Como é que é o nome dele? O, o Jonathan. O Jonathan, o que tava hoje com a gente? O Jonathan. Isso. Eu já lembro dele de bastante tempo atrás. Eu acho que ele chegou. Eu já vi ele em algumas outras gravações. Não sei de onde, mas eu sim, já lembro sim. ele. Eu já meio que tenho a lembrança que ele é dessa área já há um tempo atrás. Mas eu não sabia dessa, dessa parada de. Do, do canal no YouTube. E daí, depois que eu que eu, que eu te conheci, que eu, ficou sabendo. que eu vim procurar lá as paradas, eu falei, pô, esses caras é de Volta Redonda então, cara. Porque eu já tinha visto os vídeos, mas eu não ligava. No Facebook, tipo, WhatsApp. É, e... já tinha visto, já tinha visto. Isso. O vídeo já tinha chego, de, de alguma forma, em mim, vários vídeos deles. Mas, mas não eu pelo não... YouTube em si? Não pelo YouTube sim, pelo Entendi. canal dele não. Mas mais por um mensagem, alguma coisa assim. Entendi. E daí eu, eu nunca tinha ligado o nome da pessoa e falar, pô, os caras é de Volta Redonda. Não. Assim mesmo. Acontece muito com a gente o quê? É, em Volta Redonda em si, a gente não é tão conhecido por causa disso. Porque o pessoal tem muito aquela visão de, opa, é famoso, é Canal Grande, é de São Paulo, é de Minas, é. Rio. Mas nunca imagina que é de Volta Redonda, interior do Rio. Aí o pessoal Exato. liga, vê o nome na correria, mas não se toca, fala... Ah, é, porque... É, isso acontece, eu acho que quase a maioria dos profissionais, desde a área da música, área da foto, do vídeo. Não, não imagina que é da região, né? Tudo que é muito bom, que aí chega para o cliente, o cliente, você fez em São Paulo? É assim mesmo, igual, a gente fez vários eventos, e inclusive um a gente fez em São Paulo, muita gente conhecia a gente lá. A gente parando em Graal, o pessoal conhece a gente, para na, nos, nos pontos de parada, né? Uhum. O pessoal conhece toda a gente. Mas por quê? O pessoal sabe que a gente é de fora, mas não imagina que a gente é daqui. E o pessoal daqui, quando vê a gente na rua, fala: Olha, você é daqui? Eu sou <risos> pô, sou daqui, cara. Sou de volta e dona, velho. Bem isso, bem isso. Eu passo muito isso com os meus trabalhos. Às vezes, quando eu vou passar um videoclipe, vender algum trampo, as pessoas. Ou, ou meio que manda aquela, você. Mas é você. Você fez pô, isso? É, ou então, tipo, pô, vamos ver se ele faz mesmo. Então, em, algum, em algumas situações, eu já, o cliente já até deixou de fechar por achar que... Que ia pô, ser a qualidade baixa. Ah, o cara, pô, qual É foi? daqui De volta tal. redonda tal. É assim mesmo. Inclusive, aquele vídeo seu que tá no seu canal que bateu um milhão, véio, eu achei que fosse de uma produtora grande. Eu não, eu, não, eu não tinha parado pra olhar o canal e falar, pô, é duizão. A produtora grande aqui, ó, gordão, <risos> <risos> feito tudo só por mim. Até hoje, até hoje, a, a minha produtora, ela sempre foi uma produtora de um funcionário só, só eu. Só você, né? Só eu, às vezes entra um cara que faz um frilo pra mim, tipo Luquinha, fala aí Luquinha, tipo Luquinha, agora eu tô vendo se eu trago meu irmão o Isaac pra me ajudar, que é aprender a fazer as coisas... Aí eu vou ensinar ele a editar, ensinar a fazer as coisas, mas, tipo assim, eu nunca tive um funcionário, porque quando o cliente me contrata, ele me contrata muito... A minha visão, quando eu vendo, eu tô vendendo você muito... Você tá passando o que você editou? É, o que eu editei, o que eu filmei. Aí, às vezes, eu falo assim, ah, vai uma equipe. O cara já, o cliente já dá uma murchada. Então, eu nunca, eu nunca consegui trabalhar com uma equipe. E até porque também a minha produtora, ela começou a surgir no meio no meio de uma fase que a galera do audiovisual começou todo mundo meio que se tornar independente, né, cara? Entendi. No todo caso Todo mundo começou a câmera ficou algo mais fácil de comprar. Não precisa mais de três, é... quatro para dividir o valor de uma. Ficou é, um troço mais acessível, ficar uma né? começou a coisa mais acessível, a galera. Entendi. E daí quando eu comprei o meu equipamento quando a gente começou meio que Aí, então, eu nunca tive equipe grande, mas eu já contratei. Igual quando eu faço uma campanha ou outra, aí eu tenho que contratar Você precisa alguém. de um ajudante ali, né? Um ah, cara aí, ali pra... aí eu pego um, alguém pra trabalhar comigo, mas Entendi. até então a Filmes é uma produtora de um cara só. E aí, ó, de volta redonda... De volta redonda. De uma volta redonda e muita gente se bobear nem imagina que é daqui. Não. Se vê um vídeo, não. daqui se você mostra o vídeo pro vizinho, o vizinho não acredita que é daqui. Não. não. É impressionante. e Isso, cara, é uma parada muito maneira porque eu vejo... Quanto o pessoal tem esse preconceito, né? Pô, Maneiro, maneiro, não é. <risos> não, não é maneiro, né? Mas... O pessoal tem esse preconceito, olha a parada, vê que é muito maneiro, mas não fala, ah, é daqui de Volta Redonda, é, é daqui da cidade. Eu tô falando de Volta Redonda, mas pode ser que o cara que é de São Paulo vê um vídeo que é de São Paulo e não acredita que foi de São Paulo. É. Deve acontecer muito isso. Igual, o nosso vídeo da olhadinha tá com 190 milhões de visualização. Que isso! É, o... é a sketch mais vista no mundo. A gente quebrou todos os recordes e recordes de sketch mais vista no mundo. Só que todo mundo já viu. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, aproximadamente 180 milhões. Se for pegar na, ré, na, na régua assim da escala, todo mundo já viu esse vídeo uma vez. E isso, o pessoal de Volta Redonda, muita gente já viu esse vídeo. Se bobear, todo mundo já viu esse vídeo. Mas olha e fala, pô, eu tinha de algum lugar. Aí não eu falo, sabe. não sei, eu te conheço de algum lugar. Aí eu logo falo, pô, sei lá, já me viu na rua? Não, você faz vídeo pra internet? Eu falo, faço. Ah, tá. Você é daquele canal que tem um vídeo da toalha? Eu falo, Pé, é desse canal mesmo. Entendeu? O pessoal liga muito o nosso canal, o vídeo da toalha, cara. Aí, mas o pessoal de Volta Redonda não acredita que o vídeo da toalha é de Volta Redonda. Como é que pode? Como é que pode, né? Esses dias mesmo, vindo dentro desse assunto aí, saiu um, eu gravei um videoclipe, pra uma galera no Rio, e daí eu fiquei muito assim, né? Falei, pô, cara, videoclipe vai estourar e tal, alguém vai falar do videoclipe. Uhum. E quando eu vi uma matéria falando do videoclipe, saiu lá assim, videoclipe gravado em Waterdonda bate mais de meio milhão de visualização na quarentena. Nossa! Só! Nenhum momento. Videoclipe gravado pelo produtor Ison Filmes. Falei, ah, dessa a porra. Cara. Ah, esquece. Mas isso é, isso é maneiro, né, cara? Porque. De contar uma história engraçada. O dia que a gente foi fazer uma. Porque assim, quando é uma reportagem, em revista, jornal, televisão, eles não podem falar nomes de empresas. Uhum. E isso é um exemplo. O pessoal, vira. o pessoal. O pessoal pega e fala assim, ah, canal de internet, bate X inscritos. Ou senão. Ou se não, canal de internet fez tal coisa e nunca fala o nome. Não fala. E um dia, né, cara, a gente quando a gente foi bater, o nosso, bater os nossos 3 milhões de inscritos, a gente foi dar a nossa festa de 3 milhões, a gente deu uma entrevista para TV Rio Sul. <risos> e eles falam todo o processo. Tipo assim, é, olha, vocês a gente vai fazer algumas perguntas, só que vocês não podem falar nome da marca de vocês, tanto que o microfone tava aparecendo. A gente teve que virar para não aparecer a marca. E aí eles falam, ó, oh, vocês não podem falar nome, marca, não pode falar nada. Eu tá. E na entrevista eu, fui, eu fiz assim, ó. A mulher veio, a moça virou e falou, e aí? Fala mais de você. Eu falei, caramba, velho. A gente começou todo mundo na correria, assim. Começamos a gravar vídeo pra internet. Eu encontrei eles na rua, estava fazendo um vídeo super na correria. E eu já apareci pra gravar o vídeo, cara. <risos> <risos> e, tipo, é nóis, é na correria, é velho. É nóis, velho. É o nome do canal. E foi o dia mais legal, foi, foi muito engraçado, cara. Pô, cara. E às vezes é por isso que eles nem colocaram o nome Izão Filmes no jornal, né? É, e eu, eu, eu também, eu, igual esse negócio do, do Tons Music, que eu te mostrei ali o som do Negueba. A galera da Rio Sul chegou a ligar pro Negueba, chegou a meio que elaborar ali, ah, um vamos soltar aqui sua música, fazer um negócio incensado. Assim, assim, mas na hora realmente de soltar o som, eles não soltaram. Não então pôde, eu né? falei com ele, pode ser que seja dessa parada aí do, então, de é... nome, de direito autoral. Tá? Isso mesmo. Tanto que é muito engraçado que você, você entrou no assunto legal de direito autoral, né? A gente tava até conversando ali, né? Uhum. Direito autoral no YouTube é uma parada muito engraçada. Porque se a televisão usa alguma coisa nossa, eles colocam imagens da internet. É. E usa o tanto que quiser, cara. Se você pegar o seu vídeo que tem duas horas e postar na, na televisão e colocar imagens na internet... É, e foda-se, nós. Não vai dar nada. Agora, se a gente usa 10 segundos de um vídeo da televisão... Toma um strike, perde canal. Toma um strike. <risos> o vídeo pode ter meia hora. Se a gente usar 10 segundos, é strike. Vai perder monetização total. Por que a gente não coloca só imagens da televisão? É. <risos> não é direitos iguais, pô? Exato, cara, eu acho, eu, inclusive eu acho uma bobagem, igual eu vejo o negócio do, do Big Brother, né? O Big Brother, a Globo não, não, não deixa ninguém divulgar a imagem dela, não ser ela mesmo. Não deixa? Acaba que o bagulho cai. Pra mim, tipo assim, pra mim a Globo, ela começou a ficar uma coisa meio desinteressante, a partir do momento que na internet eu encontro muito mais coisa interessante. Claro. E se ela tiver na internet, de repente eu ia ver, tipo, uma é. sessão da tarde nela, vamos supor. É. Ah, pô, eu vou aqui Mas, pô, igual esse dia eu entrei no, no negócio da Globo Eles estavam cobrando R$16,90 para você ver Todo Mundo odeio Cris Qual foi? R$16,90? Tem de graça na Record Tá véio. na Record de graça, <risos> pô Tem de graça na Record, é, cara É, eu falei, ah, eu não vou, velho R$16,90 é muito dinheiro, cara R$16,90 para ver Todo Mundo odeio Cris Tá de graça na Record, tá de Gra... graça no YouTube No YouTube de grátis, velho No YouTube É free e... Forever mas... <risos> Pra sempre. Ah, é complicado. Esse é até... Na real, falando do BBB, eu acho que o BBB é... é tudo mentiroso, cara. Mas é, cara, você não viu o Nego acho... falando que o... Não vi, não? O Nego dia ele jogou a bosta no ventilador, ele, tipo, ele quebrou o contrato dele. Aham. Uhum. E daí ele jogou a bosta no ventilador falando exatamente isso, que o Boninho, ele fica passando formação pros outros. Que isso, Mas cara? Mas só que ele passa o que ele quer pra você e o que ele quer pro outro, que ele... Então, tipo assim, às vezes você tá sendo filho da puta lá dentro. Ele vira pra você e fala: Ó, continua. Continua, velho, que você tá indo muito bem, não sei o quê. Eu comecei a então, ver que o BBB é muito manipulado a partir do ano passado, 2020. Por que 2020? Quer Porque. Mais água aí, mano? Eu, eu aceito, eu aceito. Porque o que, que aconteceu Aqui com o BBB? A gente tá com um patrocínio de água direto <risos> da torneira. <risos> Essa é boa. Pra quem não sabe, eu só bebo água e suco, eu não bebo refrigerante. Nem... Hoje ia ter patrocínio aí de um depósito de bebida que a gente tá desenrolando. Mas só comigo só beber água, eu não ia lá pegar água, né? Eu peguei ali do filtrozão mesmo. Não, pô, eu aceito. Aí, cara, eu comecei a perceber que o BBB é muito manipulado. A partir do momento que ano passado, 2020, eles começaram a colocar muitas pessoas digitais influencers. Pessoas que vêm do YouTube, eles querem audiência, cara. É, cara. Eles é começaram ela. a puxar, puxar o pessoal da internet. Por quê? Estão perdendo pra internet. E eles mantêm lá dentro quem tá fazendo sucesso. Não, vê aquela, aquela, aquela cobra lá, Carol com K? Ah, mas é. Não, mas eu, eu, esse ano, eu, eu pensei, tipo assim, eu todo ano eu, eu penso. Não, eu todo ano eu não assisto. Eu não assisto. Eu também claro. não, não assisto, não. Eu só acompanho eu o tá, Eu o tava alto, fazendo. Né? Eu, eu, eu tava fazendo já aí papo de. Oito anos de jejum, de globo. Ô, burro. Eu voltei, eu, eu comecei a conectar de novo só por causa desse Big Brother. Falei, eu vou acompanhar, mas eu vou acompanhar por quê? Porque eu vi a Camila de Luca entrando, que é uma mina que eu já acompanhava ela no, no Insta. Aí a Camila entrou, aí o projeto entrou. Eu falei, pô, vou ter que acompanhar mesmo. A Carol Concai entrou. E tipo assim... Todo mundo ali da, da alta, Eu falei, né? pô, vou acompanhar, porque tem uma galera que eu já acompanho, às vezes eu quero ver como vai ser. E acabou que foi um choque pra mim, mano. Que pra é mim isso? Foi um eu, eu acho que pra todo mundo, né? Eu não, eu um não conhecia choque. essa Carol com K. Mas o pessoal falou que ela se demonstrava ser uma pessoa e lá foi outra, né? Ah, foi. Lá foi tipo uma, o tipo de pessoa que. Se bater de frente comigo, a gente ia discutir, mano. <risos> <risos> E eu vou ao chinelo, hein? É, ia ter uma discussão, com certeza. Não, mas. É que negócio. O mas que é a mesmo? maior decepção pra mim foi o ProJ. Porque é o ProJ é o cara que eu escutava o som dele, né? Você ah, escuta, né? escuta Aquele moleque de vila, cara. O moleque, o moleque de vila que, é que passava a fome, que não sei o quê. Aí chega lá dentro, o cara, eu não como estrogonofe. Gosto <risos> ruim, tem molho. Molho, eu não como molho. É, pô, come o quê? Come água, O então, cara pô. já não fez, igual o Nego Di falou, o cara não fez amizade com a fome. O cara vai negar molho. <risos> vai negar molho, pô. Como que tem, velho? Como que tem? Molhozinho. Não come terra, então, sabe? É, véio. então, tipo assim, pra mim aquilo lá foi. Mas quando a Carol saiu, aí eu vi que pode ser até manipulado, mas é, ele não é totalmente. Porque a Carol, querendo ou não, era benéfica pros caras lá. Ah, claro que ela tava dando não, Mas audiência. eles ainda... ainda o tanto parece... que a Carol saiu, eu não vi mais. Eu só vejo agora no Twitter. Então, mas acho que eles tiraram ela na hora certa. Eles seguraram ali o tanto que tinha que segurar. Eu acho que eles viram que tava dando muita merda. Porque igual, levaram Se ela no ela Fantástico, um levou em tudo quanto é lugar, mano. Não, mas eu fiquei sabendo de uma treta que deu aí, que parece que aquele cara, quando saiu, que eu acho que foi até esse Nego quando Negudi. saiu, deu mó B.O. Porque ninguém chamou ele pra... Não, é, ele, nada. Ele, falou, ele quebrou o contrato dele até por causa disso. Porque ele disse que ele, ele não foi chamado pra ter toda essa reconstituição. Destruiu a carreira dele. Reconstituição da carreira, sendo que a Carol tá tendo reconstituição da carreira. Tá tendo isso tudo, foi fantástico, foi... É. Ah, na real eu não assisto televisão, cara. E, é. Eu não assisto televisão, eu nunca gostei de televisão. Odeio televisão. Eu não sei eu, por quê. Eu, eu não, não. gosto, tipo assim, eu gosto de televisão... Eu gostava muito de ficar vendo as coisas com meu pai, porque a gente... Né, meu pai era vivo, a gente via a Globo e queria falar, pô, vou tentar fazer aquele efeito ali igual. Vou tentar fazer tal coisa igual, não sei o quê. Mas só que aí conforme eu vim é, crescendo, aprendendo mais as coisas... Foi abrindo o olho, chegando outras coisas, né? É, aí eu fui vendo que, pô, os caras lá parecem que eles tentam ficar falando uma coisa e aquilo entrar na sua mente. Ah, é? Aí eu, ah, na eu real, sair. a gente que é editor, a gente cria o vídeo, cria o roteiro em cima do que a gente quer que a pessoa veja. É, em cima do que a gente quer que a pessoa sinta. Exatamente. Né? A pessoa, às vezes, a gente quer passar um efeito mais alegre no vídeo, a pessoa a gente tem esse, esse poder de manipular a pessoa a ponto de, de fazer o que ela sente, o que ela vê. Exato. E na e... televisão deve ser a mesma coisa, né? Deve não, é a mesma coisa, mas só que é isso. A profissão editor de vídeo... Dependendo do, do, do público que o seu vídeo alcança, você tem a, o poder ali na sua mão de fazer a pessoa chorar, fazer a pessoa ficar com raiva... Muito feliz Ou e... fazer a pessoa ficar muito feliz, entendeu? Isso é Igual, tipo, eu já editei vídeo num casamento que tinha duas mil pessoas no casamento, todas as mulheres chorando. Porra. Depois que viu o meu vídeo. Pô, é uma emoção. Isso é Agora, que a imagina... gente cria ali na hora, né? Cria ali na hora. Agora imagina igual os caras ter um poder ali de simplesmente comandar o país, pô. Tipo, é, eu quero que o país todo fica contra esse cara aqui. Vou botar todo mundo contra Exatamente. O da mesma forma que quer que fica contra, a gente pode ter que quer que fica... Quer que fica a favor. A favor. Exato. Isso daí, inclu... e infelizmente, como é o dinheiro que manda em tudo, então você vê que é assim. É assim, é assim mesmo? É assim tudo. Agora, saindo um pouco desse papo de Big Brother, é, senão a gente vai ficar ruim, nisso. ruim, Globo, li, Globo lixo. É, senão a gente vai ficar falando de Globo. Eu não vejo Globo. <risos> ficar falando de Globo. O <risos> que que tá falando de Globo, né? O Globo tomar tá no cu da Globo. <risos> o, o Breno, gente. O Breno é um cara muito educado. Ele não xinga. Pô, um palavrãozinho, cara. Desde a hora que você chegou aqui, Quantas vezes você me pediu licença? Ah, um monte de vezes. Eu sei só, lá, né? Só ali no computador. Toda hora que o cara ia encostar na tecla, licença, tá? Mas, pô, até tá certo, né? Aí acabou de pedir licença, e tem que encostar de novo na tecla, aqui, licença, tá? <risos> licença. Pô, mas que é isso, cara? Ele tem que falar na voz... vai pedir licença? E tem que falar na voz sensual, né? Licença. É. <risos> <risos> aqui, cara, e me fala e Vamos entrar em um outro assunto aqui. Senão a gente fica o tempo todo falando da, da Globo, igual eu falei. Tá, mas a Globo é muito é... boa. E quando é que você começou com o seu canal? Que você começou? Você falou, pô, cara, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que é minha paixão. Como é do, que foi? No caso, o meu canal ou na área do YouTube em si, que eu falei, é isso que eu quero. É, quando. O porque, dia porque é, tipo assim, eu, eu tô no YouTube, igual que eu te falei, desde 2007. Mas Entendi. só que eu quis... Você não vive disso. Mas só que, então, aí eu <risos> quis viver de videoclipe. Entendi. Aí eu bati naquela, na, naquela tecla que a galera de Walter Dono não acredita na galera de Volta Redona. Entendi. A galera de Walter Dono, eles contratam a galera de fora pra vir fazer coisa em Volta Redona. Entendi. Mas a galera de Volta não não dá valor. Aí eu falei, cara, eu não tenho essa demanda. E daí eu comecei só a trabalhar com produtora, produtora, produtora. E... Quando instalou assim, pô, você pode fazer coisa só pro seu YouTube, só você. Cara, foi praticamente agora na... melhor coisa que você fez. Foi praticamente agora na quarentena. Então, Entendeu? eu... Igual, eu conheço o pessoal do, do Na Correria, É né? todo mundo é uma família hoje, né? Mas eu conheço eles há bastante tempo. De... Uh -huh. Desde o... Eu conheci eles quando eles estavam... Eu falei agora há pouco, quando eles estavam com 90 mil. Foi quando eu entrei, eu... Por alguns motivos pessoais, eu... A gente ficou, bateu um milhão de inscritos, eu saí do canal e eu voltei quando tava batendo 3 milhões. E esses três milhões bateu muito rápido. Foi um curto período de tempo, e, mas foi muita coisa pessoal que envolveu aí. Eu tive que dar essa saída, voltei. E quando eu pedi para voltar, na época eu trabalhava na academia. Na, eu trabalhava na academia, eu tomava conta lá bonitinho. E um dia, cara, eu, eu olhei e falei, é isso que eu quero para a vida? É, trabalhar na academia, dar aula, dar... É, sentar na recepção e ficar atendendo pessoas, vendendo plano de mensalidade. Aí eu falei, pô, cara, quer saber? Vou chutar o balde. Vou chutar o balde. Oi? Pô, vai lá câmera se quiser. Ah, falei, pô, vou chutar o balde. Chutei o balde, saí da academia. E na época eu cheguei pro Jonathan e falei, Jonathan, eu pedi demissão, velho. E eu tô desempregado e eu quero seguir a área da internet. Eu quero gravar vídeo pra internet Eu quero estar tá fazendo parte da equipe Que grava vídeo pra internet O que, que você tem para me, me oferecer? Breno, eu quero que você Toda a gravação fique com um paninho Secando o rosto do pessoal Eu quero que você varra o chão antes da gravação Pô, Eu quero que você segure o microfone Eu vou segurar o microfone, mas eu tô ali Foi na hora que eu falei Pô, Eu quero isso pra minha vida, meu. eu quero gravar internet Um vídeo pra internet E foi daí que começou isso, deve, foi em 2018 Quando começou isso 2018 eu entrei, aí eu, aí eu fiquei de vez. Quando eu fiquei de vez na área da internet, tô aí até hoje, cara. Pô, maneiro, cara. Maneiro. foi a melhor coisa que eu fiz, foi um troço que eu gosto, cara. E em 2018, que no caso você criou esse seu canal, o que você tá com ele hoje? Não. O que eu criei... O meu canal hoje, pessoal, que é o Breno na Correria, eu criei no final de 2020. Que... Porque começou muito assim. Eu sempre tive ideia maluca. Ideia de, pô, se eu pegar um ovo e fritar com... Com a lupa. Dá pra enfiar isso no meio de um sketch? Não, não dá pra enfiar no meio de um sketch. Pô, eu vou gravar um vídeo sozinho. Eu gravava esses vídeos sozinho e ficava guardado no computador. Não tinha utilidade nenhuma. Eu falei, pô, eu vou criar um canal pra mim. E eu criei o meu canal e lá eu comecei a fazer minhas doideiras. Pô, hoje eu quero... Sei lá, acordei igual o vídeo meu. Viralizou, velho. Lá no meu canal tá com mais de 12 mil visualizações. Eu peguei. Falei, pô, e se eu misturasse todos os sucos do mundo? <risos> eu acho que eu vi esse, cara. cara eu peguei, acho que 14 suco de saquinho Misturei em 2 litros de suco, velho Aquele negócio parecia uma bomba atômica de de, de colesterol, de, de sei <risos> lá, de que, velho Misturando que ele virou um troço Verde, preto, marrom, fedorento, velho Que Ela isso, cheirou, cara E bebemos aquela parada, velho Tava gostoso? Tava, pior que tava <risos> que <risos> Quase isso, morremos de, de açúcar no sangue, mas E tava bom, e essas doideiras Eu falei, pô, eu quero gravar, cara Vamos gravar, eu comecei, foi quando eu comecei a postar mais vídeos, comecei a, a ter uma frequência ali. Uhum. Minha avó, cara, minha avó é uma comédia. Eu boto ela pra gravar, eu avó, eu quero que você fala, oi, e aí, pessoal, tudo bem? Minha avó senta na frente da câmera, e aí, pessoal, tudo bem? Vamos gravar um vídeo, que hoje o vídeo é muito legal. Eu falei, caralho, minha Maneiro, avó é um artista, velho. Eu tô perdendo dinheiro dentro de casa, avó. Você grava bastante coisa com a sua avó hoje? Eu comecei a... Eu já gravei com ela acho que dois ou três vídeos. Uhum. Só que eu não tô podendo gravar tantos vídeos com ela por questão da pandemia, né? Entendi. Porque eu gravo com ela a partir do momento que eu tô uma semana cravado sem sair de casa. Uhum. Que eu sei que eu tô imune e eu posso ficar perto dela. Uhum. Agora, se eu sair na rua, eu já não vou chegar em casa e falar, ei, e aí, vó, vamos gravar um vídeo. Não, aí você fica Entendeu? um Entendeu? Eu distante. tenho que deixar ela isolada e mesmo assim, porque vídeo você não grava de máscara. É. E se você grava de máscara, áudio fica ruim, vídeo fica ruim, você não passa o que você quer passar pro vídeo, então vale Exato. Nem grava. Aí é por isso que eu não gravo tanto com ela. Mas ela, eu ainda vou levar ela na Eliana. Eliana, se você tá vendo esse vídeo, eu vou levar minha avó aí. Cara, é... Cara, e <risos> eu não sei se você percebeu. Tipo, muita coisa na internet, de um tempo pra cá, tem sido exatamente isso. Você, se você passar a fazer aquilo que é de verdade ali, na sua casa, sua avó, tal, tá um negócio bem mais simples. Dá gosta. mais views e mais valor se você fizer uma parada toda... Exatamente. ...cinematográfica. Assim, é... Quando, existem dois tipos de, de vídeo que a gente cria, né? o vídeo inesperado, que são os vídeos que eu faço, tipo, os, será que vai dar certo? Igual o vídeo que a gente gravou hoje, pô, a gente comprou um monte de rosa e foi dar pro pessoal na rua, pô, dia da mulher. Podia chegar alguém e dar uma rosa pra uma mulher, o cara o namorado da mulher virar e falar, e maluco, tá ficando maluco, rapaz, vem aqui que eu vou te metade de porrada. Igual você não esperava de você sair algemado do, do... Não, quase que eu fui preso dentro do shopping. <risos> Duas vezes. É, e rapaziada, você que ainda não viu o vídeo, eu vou deixar o link aqui desse vídeo que eu participei da gravação lá com o Breno. Breno sendo preso lá no, no Cider Shopping hoje. Cara, aí que tá. Esses vídeos é muito maneiro. E tem os vídeos que são intencionais. Que é os vídeos do Na Correria que a gente grava pra fazer sucesso. Que é o Que é o quê? A gente tem um roteiro, tem um planejamento, tem uma produção, tem uma edição foda. Tem, tem toda uma preparação antes do vídeo sair. Uhum. O meu vídeo tem seis minutos. São seis minutos espontâneos. São seis minutos que eu passei ele gravando e, e é o que aconteceu. Entendi. Agora o na correria a gente tem toda uma produção. né O vídeo tem um minuto e meio, mas não é porque tem um minuto e meio que a gente demorou 20 minutos para gravar. Às vezes a gravação demora duas, três, quatro horas para gravar. A edição leva 12, 20 horas para editar e... Todo, e tem a parte do roteiro, pô tem toda a trabalheira, cara. É bem, é bem trabalhoso. Eu tô participando, de, de vez em quando eu faço os meus videoclipes, que aí... Uhum. E ela, você sabe o trabalho que, que tem. E aí é, é, tem, um, tem um, um, um roteirista muito bom, o, o Izão Filmes. E daí tem um <risos> diretor muito bom também, que é o Izão Filmes. Conheço esse, vocês daí eu conheço. É, aí tem o Videomaker também, um cara muito bom, cara. Não sei se você já ouviu falar dele. É, deixa eu... Aquele Izão É. Porra, oh, ele é foda, ele é bom. Aí tem toda uma equipe boa, assim. <risos> <risos> A tua Não, trás. mas aí olha só. E você tem todo esse trabalho pra às vezes o cara vir e comentar no seu vídeo. Nossa, que vídeo lixo. Não é? Pô, aí quebra. Não o pessoal é? não vê esse trabalho que a gente tem. Infelizmente, a nossa profissão. Não. Cara, eu já. Brasil, e, é. Esse negócio de comentário em. Ah, vídeo lixo eu nunca tive, mas eu já tive, assim, uma crítica. Às vezes, de um cara que é. Simplesmente. Nada. Tipo, é um... Não, às vezes, um cara que ele se acha um concorrente. Tipo, eu não acho que. Eu não vejo a pessoa como um. Concor... Eu não vejo, tipo, ah, Claro que não. Tal, tal é um concorrente. Eu não vejo, porque a minha visão é a minha visão. Na hora que eu pego a câmera. É uma visão minha, a minha edição é uma Boa. experiência minha, uma visão minha. Se o outro cara pegar, ele vai fazer de outra forma. Exato. E ele não vai fazer a mesma coisa que eu melhor, ele vai fazer outra coisa. Assim, ele você igual... pega um vídeo, é, é igual uma receita de bolo. O, o vídeo é uma receita de bolo. Você tem que fazer um roteiro, produzir o vídeo e editar o vídeo. É uma receita de bolo. Gravou, uhum. editou, postou. Só que a minha receita de bolo, se eu seguir a mesma receita que você, não vai dar a mesma coisa. Vai é, ser o mesmo vídeo editado e vai dar dois resultados é, totalmente to diferentes. É, totalmente diferente, cara. É igual, você, é igual você pegar agora duas lanchonetes que faz hambúrguer caseiro e pedir dois hambúrgueres que um vai chegar com gosto com outro quarto, Exatamente. A mesma coisa. Não é concorrente, mano. Pode comprar o mesmo produto, a mesma parada, que vai ser coisa. Vai ser diferente, mano. Aí o cara vem, tem visão diferente e critica a tua, tua parada. Óbvio que não, velho. Não, Todo mundo então, tem que, isso, tem que se ajudar, isso aconteceu né? uma vez, assim, que criticou e realmente jogou mesmo na... na e na chegou rede? mesmo pra mim. Foi um cara que eu nem conheço, o cara simplesmente falou que me odiava, que não gostava de mim, que tal, que o meu trabalho isso, era cara. ruim. Falou isso pro meu cliente, e o meu cliente foi e virou e falou, que é isso, cara, você só tá nervoso que eu... O meu cliente falou comigo e falou, cara, falou, que é isso, cara, você só tá nervoso que eu não, eu não fechei contigo. Mas eu, eu fechei com o Izão, porque ele já tinha falado primeiro comigo. Entendi. E o cara pa... ficou puto querendo... E você tá vindo falar agora, o seu pode ser até melhor, o seu pode ser... Mas, pô, se você não souber chegar, cara, tá ligado? Aí o cliente não. falou, pô, numa próxima, eu poderia até fechar contigo. Mas você tá chegando falando mal de um amigo que tá fazendo uma parada até num valor maneiro pra mim e tal. O cliente conversando assim comigo ah, falou, é pô, Isão". o cara, cara simplesmente falou que eu não gosto de você, não sei o que, eu falei, pô, mano, que pena pra ele. Fale bicho. bem ou fale mal, velho? Fala de mim, cara. Eu falei, que pena <risos> pra ele, mano. Tá pô, perdendo um amigão. Tá <risos> perdendo. Pô, igual, na área da internet, igual esse pessoal tem muito essa concorrência. Pô, grava vídeo, eu quero ser melhor do que ele. Cara, se os dois se ajudar, vira uma coisa melhor ainda, velho. Muito, muito. Ainda mais nessa muito. área de clipe, vídeo, música, parada toda, velho. Muito, muito. Muito bom. melhor. Porque às vezes... Eu tenho 5 mil. Aí, rapaziada, teve mais um corte daquele corte que é o corte na hora que fala assim. Zão, você tem que falar pra galera apoiar o canal. Ô, rapaziada, dá um pulo aí nos comentários. Toda hora eu falar que é comentário. É na descrição, descri, Na descrição. Discri... Na Não. descrição. Dá um pulo aí na <risos> descrição. Cola lá no Seja Um Apoiador Desse Canal. É o um link do meu PayPal. Já cai direto lá pro meu PayPal. Tudo que cai lá, lá no PayPal é revertido para investimentos pro canal e pra produtora. Então, pra gente passar a fazer é, podcast ao vivo, pra ter os nossos cortes, tudo bonitinho, dá aquela fortalecida lá. E é isso. Eu me perdi no papo. <risos> Onde Tio, que a gente tava? Eu nem lembro mais do que a gente tava falando. Mas, cara, é, a parada da internet é uma parada que eu gosto, cara. Eu, eu, eu, particularmente, eu cheguei num ponto que eu falo, é isso que eu quero pra vida. Então, a gente tava falando de treta. Treta? Você já teve treta? No YouTube? No YouTube ou treta não, que envolve a parada do, do vídeo. A parada não, do... acho que eu nunca cheguei a ter treta assim, não. Eu sou muito tranquilo, cara. Ninguém nunca tretou contigo? Não, eu sou muito tranquilo. Eu acho que você precisa ir pro Big Brother. <risos> Bateu as lá vai ter treta. Lá vai, lá não, vai. Que eu me lembro, você... eu nunca cheguei a ter treta no YouTube assim, não. Foi mais treta de, ah, que vídeo merda! Aí você fala, pô, você tem que gostar, tem que ser na paz. Não faz nada, pô. Ai, que vídeo merda. Foda-se. Cara, e o seu público-alvo, tem, tem um tempo que eu assisto os seus vídeos, o seu público-alvo é um público mais infantil. Então, eu comecei a criar essa pegada infantil e agora eu tô voltando pra pegada adulta. Porque lidar com criança é muito complicado. Porque criança assiste seu vídeo, mas ela não tem aquela... Aquela mentalidade de, opa, eu sei o que eu tô vendo. Pô, criança, tá lá assistindo teu vídeo. <risos> <risos> Panguando, velho. Eu falei, não, eu quero ter interação com o público, eu quero que o pessoal comenta no meu vídeo, tenha um comentário saudável. Pô, eu, pô, Breno, faz tal coisa. Pô, vou fazer tal parada, por causa do o comentário daquele moleque. Entendeu? Aí por isso que eu cresci mais pro conteúdo... Você pensa em agora, vindo mais com conteúdo pra galera mais velha, você pensa em vir com os desafios, meio que igual Zoi Zói, então, eu não penso muito em fazer desafio, porque desafio é uma parada... Porque o YouTube tá muito chato. O YouTube é chato. Não, porque você, você, eu já vi alguns desafios seu. Não, sim. Desafio que eu digo caseiro. Tipo, ah... Igual o vídeo lá em chão, a piscina com pipoca. É, igual eu fiz o desafio com você de andando de uma cidade até a outra. a pé. Mas você só não fez. Eu ah. mandei lá. Anda de uma então, cidade até a outra. Mas eu só que aí eu pensei em fazer, tipo... Ah... Mano, loja, vai, melhor você vai, você vai dar ponte alta, você só cruza a ponte, você andou de barra, de volteador, de, volta, de barra <risos> Então, eu pensei nesse desafio e fica maneiro. Pensei em fazer com um carrinho de compra, cara. O Balian fez esse vídeo. Ô, Balian, se eu te pegar na rua, cara, eu só não te dou um soco porque eu sou da paz. Porque sério, esse cara tem um chip dentro da minha cabeça que todos os vídeos que eu penso, ele grava. Que isso, cara? Todos os vídeos que eu penso, ele grava. O Balian é o que rasgou a, a placa. Não, esse aí foi o Aruan. Aruan. Aruan é um bosta. Oh, que isso. <risos> não guardei. <risos> que isso, Aruan. Mas falando do, do Balian, o Balian. Cara, eu pensei num vídeo uma vez, esvaziando o copo com a piscina. É, esvazendo a piscina com copo. Ele gravou. Tipo, na semana seguinte ele gravou. Eu fiquei puto, fiquei um tempo sem gravar esse vídeo. Eu gravei outros vídeos. Depois de um tempo, gravei o vídeo. Beleza. Passou um tempo. Falei, pô... E se eu gravasse um vídeo fritando um frango com tapa? Porrando o um frango só... Tarará. Eu vi ele gravando isso. Ele gravou! Ele gravou, gravou tá na conversa do meu celular, velho. Eu falei assim, pô ele cara... Fez, eles fizeram até uma máquina... Que... É. E tipo, na casa do meu avô, ele mexe com mecânica, tem motor pra cacete, ia botar uma mão lá de mentira, ia botar que troço pra espancar o frango. E o cara gravou! Eu falei, não, é mentira. É mentira. Meu aí eu falei, ah, esses vídeos aí eu já... Eu... Por fim, se você acha que eu copio o, o Balian, não, nem aí, velho, eu vou copiar mesmo. Não, <risos> Pô, cara, aí o negócio de copiar por copiar, tem aí o flow, o pá <risos> e agora o, o resenha é coisão. Pô, assim, eu penso o seguinte, não ligo de cópia. Cara, se os outros tá copiando a gente, maneiraço, se copiar faz direito. É. Se copiar faz melhor do que a gente. É, ou então pelo menos tenta. Na tenta, internet... Tipo assim, dá a entender que você tá tentando fazer uma parada melhor, mas... Sim, se um, se um na sai internet melhor, nada eu... se cria, tudo se copia e melhora. Exato. Então esse é o ditado da internet. Aí, cara, mas esses vídeos... Inclusive o pessoal acha que meus vídeos é tudo mentiroso, né, cara? E... <risos> e, e né, não Tipo assim, eu lembro do vídeo da pipoca. O vídeo da pipoca foi o que mais fiquei estressado. Porque eu comecei a gravar o vídeo, era mais ou menos duas horas da tarde, velho eu fui terminar a quase meia-noite. Assando pipoca. Como, como é que era o vídeo da pipoca? Da pipoca eu comprei uma piscina de plástico, foi, inclusive foi o que eu mais gastei dinheiro. Porque assim, eu fui no mercado e vi lá que tinha uma porrada de milho de pipoca pra vencer. eu falei, pô, vou deixar esses milho de pipoca vencer? Eu vou, nada, vou encher uma piscina de pipoca. Comprei a pipoca, né? Cheguei em casa felizão. Mãe, comprei um milhão de saco de pipoca, posso estourar isso tudo e colocar na piscina? Não, na minha piscina não compra não, a tua piscina. Não. Aí eu fui lá e comprei uma piscina. Comprei uma piscina, tirei minha cama, botei no quarto e falei... Ah, vou jogar esse saco, um saco por vez dentro da panela, vou fritar e vou jogar dentro da Não dá. Hã? Sem sacanagem. Eu gastei quase um litro de óleo, um litro e meio de óleo, se não me engano. Mais de 40 sacos de pipoca. E nada. E a piscina ficou cheia pela metade e aí por fim eu já tava desistindo. Eu falei... Ah, não vou encher muito mais que isso não, porque eu não tenho mais pipoca pra comprar. Porque eu acabei com o estoque do mercado. Pô, o pessoal ainda virar. Ih, ô, daí mesmo. O pessoal ainda comentou no, no, nos comentários do vídeo. É. Ai, você podia ter dado essa pipoca pra pessoas necessitadas que estavam passando fome. Pô, pipoca? Cara! Pô, galera. A pipoca tava vencendo. O pessoal ia jogar Pô, fora, velho. O pessoal ia jogar fora. A pipoca. Aí depois. Mano, imagina tu. Imagina o morador de rua. O cara tá lá deitadão. O chega com a pipoca. Pô, o cara ia mandar eu enfiar pipoca no... <risos> Pô. Pô, mano. E tipo, Cadê na a internet sopa, todo mundo critica. Mano. Mas eu tô aí pra, pra ser criticado mesmo. Se os outros tiver criticando é. critica. Mas critica direito. Critica pra eu ficar famoso, entendeu? É, mano, critica e joga mesmo. Lá no, eu quero mesmo aparecer lá no Fantástico. Faz uma crítica pra, pra explodir, né? Rapaz? Ah, é, se me criticar, me joga lá no Treta News, velho. É, eu, Ah, é, pô, meu sonho, cara, de criança. Pelo menos, pelo menos paga pro Treta News falar sobre. <risos> pô, aquele cara lá, vou pagar pro Treta News fuder ele. É, cara, meu sonho é parecer um Treta News, velho. Meu sonho é parecer um Treta News, sério, cara. Treta News Mano, falei, então você vai mesmo, ser uma treta, como é que você vai tá, aparecer lá? treta aí que tá o problema, né, cara? Eu, eu já pensei, seriamente, velho, em arrumar uma treta. Em arrumar uma treta. Eu já pensei, seriamente. Eu falei com o Jonathan uma vez. Jonathan, um dia você me estressa na gravação que eu vou virar um soco com Então cara. Eu vou lá, no Treta News. Eu, eu vou mandar só um pedacinho do vídeo de você falando que o Aro é um bosta. Um bosta. Aí fala, eu... fala, pode falar. É, mas por que você acha o cara um bosta? Cara, eu penso assim. O cara, quando bateu sem... Porque a gente que grava pro YouTube, a gente pensa o seguinte... A gente chegou em mil inscritos, a gente não recebe uma congratulação, sei lá como é que fala isso, né? Do, Congratulations. De, de Congratulations, de mil. Pra você chegar em cem mil, cara, você tem um trampo muito arrumado. Muito, muito. Imagina você pegar a tua placa de cem mil e rasgar no meio, velho. Não, não tem lógica. É a mesma coisa de você pegar uma carta que a sua mãe te deixou antes de falecer e você pegar a carta e fazer assim, ó. Rasguei. É. Pô, velho. É uma parada que não vai acontecer não, mais. Não, não tem tem mais, velho, a não ser que o cara crie outro canal e chegue lá nos 100 mil, mas ele não tá atingindo outros 100 mil, ele tá atingindo os mesmos 100 mil se ele ganhar outra placa, não é a mesma coisa, é a primeira vez, pô, e o cara me pega e quarta placa? Pra é. mim você é um bosta, velho, eu falo você de novo. É, é, é a mesma, é, é mesma coisa de é mesma coisa de você dar uma aliança pra uma mina e a mina é. quebrar a aliança na tua é, frente, você pegar, tipo, aliança, ah, eu a te amiga. amo, mas... Isso aqui não vale nada pra mim. É, olha meu amor não por você, nada. vou cortar tua aliança. É, não Porra. significa nada pra mim. Aí é ah, foda. é complicado. É por, aí é por isso que eu fiquei meio, meio pistola com ele. E ele foi meio canceladão nessa época, né? Cara, mas aí é que tá. Ele foi inteligente. Por que, que o Arumã foi inteligente? Porque quando ele fez isso, ele viralizou. O cara ficou no top 10 vídeos mais com, com mais dislike do mundo. Dislike, mas qual é a dislike. vantagem de você ter dislike? Cara, o maluco ficou atrás do Josh Bieber, velho O cara ficou no top 10 com o Josh Bieber, meu o irmão cara <risos> O cara mais odiado do planeta O cara mais odiado do planeta Só ele... abaixo da Carol com <risos> <risos> O cara é foda O cara é foda Mesmo ele não gostando do cara, o cara é foda O cara ficou no top 10 com mais dislike do mundo Doideira O cara bateu um milhão, velho, em um mês Eu não sei se eu ia querer ser isso Então, aí vem os pontos o pessoal veio, ah, você é otário, você é o filho da puta, que mais não sei o que. Criticou o cara pra caramba. Passou uma semana. Quem que era o ano? Não sei. É um canal que tem um milhão e meio de inscritos. O cara cresceu. Só. Porque ele cortou a placa. Entendeu? Assim. E ele meteu o pé pra mansão dele do né na época. Ah, eu nem lembro, cara. Eu, nem, eu não acompanhava ele. Eu só fiquei sabendo e fiquei puto. Aí ele eu postou sempre um vídeo falando assim. Do YouTube, eu sempre fui muito dentro do YouTube, mas eu não sei porque quando eu entrar no YouTube, agora eu tô. Aqui, <risos> mas vamos lá. Tipo assim, ele, eu lembro que na época, muita, ele ainda lançou um vídeo falando: pô, eu fiz isso porque é, porque é minha marca, eu quebrei 100 mil inscritos. Não, cara, tu cultivou 100 mil inscritos. Tu, tu, tu planta uma planta, a planta fica lá com 2 metros de altura, tu fala: pô, planta, eu te amo, mete a facada na, na, na planta, no machado? Mas ele, de, logo depois que ele cortou, ele ganhou. Ele ganhou os, 900, os outros 900 mil, assim? Na hora. Tipo, eu lembro que ele bateu um milhão muito rápido. Ele bateu muito rápido um milhão. E eu não lembro o que, que ele fez com a placa de um milhão, não. Nem sei o que, que ele fez com a placa de um milhão. Não faço ideia. Eu sou louco pra chegar uma placa dessa pra mim, né, cara? Eu, eu... É o sonho de todo mundo, velho. É por isso que muita gente... Eu guardo a ele. carta do, da AdSense. A minha não chegou, a minha não chegou ainda. A dona na correria já tem, mas a minha dobrando na correria não chegou ainda. O que? A, a minha cartinha, de... a cartinha. cartinha da Google. A minha cartinha da Google Pô, eu guardo ela maneiro. até hoje. Eu tenho ela tá guardadinha nas minhas caixas ali, eu, eu pretendo colocar ela numa, num muralzinho, cara. É muito Nossa. foda. Pô, imagina. Aí olha que, olha que recordação maneira. Você tem sua, a sua cartinha, quando você bater 100 mil, quando você bater 1 milhão, quando você bater 10 milhões, você tem os três colados na parede. Que maneiro, velho. A pessoa maneiro. vai entrar na sua casa, vai olhar e falar: Caraca, que que é isso aqui? Você vai ter o gosto de falar: Pô, agora você tem uma placa cortada no meio, que que é isso? Pô, velho. <risos> pra mim foi demais. Exato, velho. Exato. E essa minha parada da minha, da, da minha carta foi mais ou menos. Passa eu. <risos> <risos> Alco, 70. Eu. Foi mais ou menos um bagulho de curioso. Eu, eu fuçando essas minhas paradas que eu fico virando noite no, no computador. Fiquei fuçando, abaixei, fui lá no AdSense, conectei meu e-mail lá, saí preenchendo as coisas, preenchi tenderias. tudo. Então é isso, rapaziada, mais um corte, teve mais um corte agora. A gente tá quase encaminhando pro final, porque infelizmente, como vocês sabem, aqui a gente consegue gravar um tempo limitado de uma horinha de podcast. Mas esse daí foi o nosso convidado de hoje, Breno. É isso aí. Pô, outra. A gente volta mais vezes aí, cara. Eu ainda volta, só mas ainda ficar já ao vivo. Mas ainda não acabou, não. a ah, gente vai vamos, ficar vamos mais conversando. Um, mais uns 10, mais uns 20, 30 minutos ainda tem aí. Ah, então. E a gente tava falando também, você falou que já teve. Você mexe com edição. Uhum. É, hoje eu mexo com edição também. Hoje a gente. Eu mexo com edição, mexo, tô na área da, da produção também dos hoje vídeos. Hoje você edita com qual programa? Eu uso o Premiere uhum. para tratamento, tratamento de imagem, edição de imagem. Audacity para tratamento do áudio bom. e às vezes o handbrake só para converter os arquivos tudo numa coisa só. Bom. Muito bom. bom. Assim, o Audacity eu gosto. Eu uso, eu uso o Audacity bastante para eu limpar a voz também, às vezes. tirar aquele ruídozinho de fundo. tirar um ruídozinho porque às vezes aquele pluginzinho que tem lá no Premiere, ele não arranca tudo, né? Ele arranca, Deixa mas às vezes errei. ele arranca e fica um ah, um negócio assim. lá no fundo não, te incomodando chato tocar. Pra, incomoda. pra quem tá de fone, isso arrebenta o ouvido da pessoa. É. Assim, eu gosto de editar. Editar, eu perco horas e horas e horas editando. Fico lá editando e eu gosto, cara. Edito um pouquinho agora, edito um pouquinho daqui a pouco. Pô, tô estressado? Senta no computador e edita, também Você esquece dos problemas. Exato, você esquece. cara. Você desestressa ali na edição. Aí você fica eu, lá, é, tranquilo. Eu fui um cara que eu não tive videogame, né, cara? Eu não tive videogame. E, e daí eu usei essa parada do que eu quero jogar alguma coisa, eu usei isso pra eu... Quando, quando eu comecei, eu comecei no Photoshop. Me arrumar água, hein? Ah, ah, moleque! Gente... Vocês Me viram, água, gente, hidratem-se. E, e daí eu comecei no Photoshop, né, cara? Na época que eu, que eu comecei com a edição, eu comecei pegando as bandeiras do, de, dos países e, e refazendo elas no Photoshop. Photoshop. E daí, essa era, esse era o meu desafio. Pô. Esse era o meu chefão, eu passava nisso. Aí depois disso eu fui pro Premiere. E quando eu fui pro Premiere, eu fui porque uma professora minha. Quando eu fui, falei, cara, eu vou editar esse negócio aqui. Eu fui na raiva. O Premiere eu fui na raiva. Que isso? Uma professora minha de história falou pra mim oh, que, gosh. tipo assim, a... que eu tirava nota ruim. Ela falou pra mim que eu, que eu nunca ia ser nada, que eu não ia conseguir fazer as paradas. Tal, oh. assim. E eu fui, cheguei em casa. A, a nossa. A nossa aula era sobre. É sobre um pintor brasileiro. Agora eu esqueci o nome dele. Não, cara. não faço nem ideia. O nome eu não lembro nenhum, <risos> velho. É sobre um pintor brasileiro. Agora eu esqueci o nome dele. Ixi, fugiu da mente agora. Então eu ia falar o nome do cara agora. Daí, fu... Daí eu... Eu... eu peguei essa história do cara. Na época, meu pai já tava com o computador em casa, então. Dali do meu bairro, da minha galera, eu era um dos únicos que tinha computador em casa, uhum. eu era um dos únicos que tinha esse conhecimento de vídeo, porque hoje em dia, com o celular, um monte de gente faz o vídeo. O celular tem aí, então, editou. Na minha época, tarana. era muito difícil alguém fazer vídeo, era uma coisa muito rara. E daí eu peguei baixei toda a história do cara, peguei meu primo, que já tinha uma voz mais grossa, que já tava numa pra fase... Para fazer um da... narrador, né? É. Aí ele Aí <risos> film... eu filmei ele falando, Joguei no computador, ranquei o, o vídeo, vídeo, deixei de só voz. a voz dele, peguei as fotos dos quadros do e cara fui colocando... e fui colocando com a voz contando a história do cara. Caraca, velho. Peguei isso, renderizei e fiz um avi. E daí como é que a gente passava pra, pra, pra fita? Era fita. Caraca, fita VHS. Cara, Aí eu peguei a fita, a fita ela era ligada, a, tinha uma plaquinha de vídeo, essa plaquinha de vídeo ligava em RCA, no, no, no vídeo, Uhul. e o vídeo e o vídeo a gente via na, na, na TV, então você dava play no... você dava play na no, no, no, no, no Premiere e dava rec na fita o Premiere ia passando e ia gravando na fita mano, eu fiz isso era, tu, era tudo era um jogo, aí eu peguei esse vídeo, levei lá pra, pra professora no dia de entregar o, o material, todo mundo chegando com folhinha, né, folhinha, cartolina e tal Cheguei com a fita VHS. Ô, burro! Falei, professora. Seu, seu trabalho. O meu trabalho. Ela, o que, que é isso? Você não. tá querendo tirar com a minha cara? Não sei o quê. Tô lá falando um monte de coisa. Eu falei, não. É meu trabalho. É meu, Pô, pode ó. olhar aí que é meu trabalho. Ela, ó. Se não tiver e nada aqui, amanhã você vai entrar com o seu pai. Eu falei, tá bom. E tinha lá o vídeo. Ela foi lá, botou o vídeo, parou a turma toda. Pegou a televisão, o vídeo e botou lá. Mó videozão, cara. Mó Boa. videozão. Igual o Discovery, o negócio. <risos> Pô, o moleque de 12 anos fez isso. Fez uma parada dessa. Ela não. olhou pra mim assim... Eu tava com uns 12, Zero. 13 anos. Ela olhou e falou assim, amanhã você só entra com seu pai, eu quero ver quem é que fez isso aqui, que isso aqui não foi você. <risos> e no final, cara, no final tinha lá... Cara, Isaías Ângelo, o trabalho feito pelo Isaías Eu Fiz tudo bonitinho, tudo bonitinho, cara. Desde Caraca. aquela época que eu já editava... Daí eu cheguei em casa, liguei o computador, chamei meu pai. Falei, pai, chega aqui pra você ver o que, que eu fiz aqui no, no, no Premiere. Botei lá. Deu meu, play. Dei play. Meu pai assistiu, viu minha edição, viu tudo. Depois que meu pai viu tudo, que ele foi me deu os parabéns. Falei, então, esse aí é um trabalho que eu tinha que entregar pra escola. Entreguei hoje a diretora. A professora não acreditou que foi eu que fiz. E a diretora falou pra você ir lá amanhã. Meu pai. Agora! Ah, Lá! Beleza, cara. Aí meu pai chegou lá, explicou pra ela a profissão dele, sabe? Falou que fui eu que fiz mesmo e tal. Pô. E ela teve que fechar o bico, né? E gule seco. Falando em treta de escola, eu lembrei de uma parada que eu fiz, velho, que deu muito ruim. Porque assim, eu sempre fui aquele mais, mais na minha, né? O cara mais na minha. Já arrumei dois, duas paradas maneiras. O pessoal sabia que eu fazia vídeo na internet, uma vez eu. Inclusive, foi o Jonathan. Jonathan, ainda bem que ninguém descobriu. Falou assim, Breno, duvido você colar uma placa falando inscreva-se no canal na correria na porta da diretora. Eu fui lá na porta da diretora, passei uma fita durex, colei na porta da diretora. Paf, se inscreva no canal na correria. Meti o pé. Não deu nada. É. Foi, foi uma das paradas mais vida louca que eu fiz. A segunda parada mais vida louca, eu gravei até um vídeo falando. Breno Coelho, um dia chegando atrasado na escola. Tipo, tinha lá, eletrônica analógica. Gente, se você tem essa matéria, você não tem vida. Chegando na escola, tinha lá a matéria de eletrônica analógica. Chegando atrasado, véio, hum. a professora não deixava entrar e ela ficava muito puta. Você, tipo, você perdeu uma aula daquela mulher, tá reprovado. Véio. A aula dela era esquisita. O quadro socava... Já era. Não acionando o negócio era esquisito. Cheguei atrasado velho, falei, putz, não vou entrar na sala. Na, na escola, né? porque a escola era assim, 7h30 você tinha que entrar. 7h31 você não podia mais entrar. Cara, eu pulei o muro da escola, véio, entrei na sala, assisti minha aula, não... não, não Dei Quietinho, de... ninguém viu que eu entrei, não. Entrei na sala, a professora fez a chamada, não respondia, acabou a aula dela, velho. Eu falei, pô, vou assistir pra quê? Não dei presença. Pulei o muro, meti o pé da escola, velho. Que isso, cara? <risos> meti o pé. Você foi lá só pra assistir a aula e nem presença você ganhou. Não, o título do vídeo, velho. Fui, fui na escola só pra assistir a aula e fui embora. Você fez um vídeo? Não, eu, depois eu criei um vídeo falando. Ah! Aí, velho, meti o pé, fui embora. No dia seguinte... Na hora que eu passei na catraca, cartãozinho bloqueado. Hum, hum diretoria. Eu fui lá na diretoria. lá. Breno. Eu até diria que não era você. Meu nariz é irreconhecível. <risos> Ela viu pela Ela câmera. Ela viu o vídeo viu ah! pela câmera. <risos> aí eu fui pego, deu uma merda do caramba, assinei ocorrência. e aí deu mó rolo. E eu Cara... também dedurei todo mundo. Tô nem aí. Dedurei todo mundo. Tô falando agora. Você tinha quantos anos? Eu? no retrasado, velho. Que isso, cara. <risos> Tinha, Inclusive, 10, o, Breno, o Breno tem a maior cara de ser velho né, quantos anos você tem, Breno? Eu tenho 19 anos, cara. E mais de verdade? 19. Sério, <risos> velho? Acabei de fazer 19. Você nasceu em que ano, Breno? 2001. Que isso, Dia 20 de dezembro de 2001, quase 2002. Que isso, Breno? Que isso. É, e o que é mais engraçado, é, curiosidades do Breno, sou ah. daltônico, sou daltônico, gente, eu não enxergo cor. Hum. Não sou cego, sou daltônico. Cara, é isso que eu fico assim, cara. Como é que você entrou aqui se sabia que aquilo ali é o croma? Então, o pessoal confunde daltônico com cego. Tipo, é. o pessoal vira... Ah, você é daltônico? O que que tem aqui? Pô, eu velho, ah, porra. Eu sei que é medo, velho. Mas, tipo assim, eu não enxergo nada que é derivado do verde e vermelho. Se tiver uma coisa verde, uma coisa vermelha, fodeu. não enxergo. Mas que cor que é essa cortina? Não, eu sei que é vermelho. Mas, tipo assim, se você pegar um vermelho, um marrom e um verde, um amarelo. Aí confunde. Um a laranja, mente. não enxergo. Eu não sei, eu não faço ideia do que, que você tá mostrando. Mas não fica cinza nem nada. Só embora. Não, bola. não, não chega a ficar cinza, não. Aí, tipo assim, eu lembro quando eu era pequeno, velho. Que eu fui, eu fui, eu fui desenhar uma árvore, né? Quando eu era pequeno, fui fazer um trabalho de escola, né? Na sala de aula. A professora não, pinte uma árvore. Eu felizaço, pintei minha árvore. Terminei de pintar a árvore na prova, né, professora zero. É, porra. Cheguei em casa, mãe. Minha professora me deu zero. Minha mãe olhou pra minha cara. Porra, moleque, você não sabe ver cor, não? Vai aprender a ver cor. Tá. Eu não sei ver cor, sabe ver cor, isso é burrice. Aí vai aprender a ver cor, aprende ver cor. Aí, uns três anos atrás, né? Fui, na, fui no médico, médico de olho. Aí eu falei, moça, eu sou daltônico. Minha mãe tava comigo. Esse moleque é maluco, não sabe ver cor. Onde que é isso? isso é, pra mim é burrice. Eu falei, não, não sabe ver cor. Aí a minha moça, calma. O que, que é isso aqui? Ele mostrou um desenho. Aí tinha lá uns números, né? A bolinha. Uhum. Ah, isso aqui é... É um... Eu vi um 6. E no... no que você disse no Daltônico, vê 9. Aí eu vi a 7, eu vi 3, vi um K, ela via F. E minha mãe olhou pra minha cara, por final, minha mãe perguntou. Moleque, você tá fazendo de sacanagem, não tá, não? Você é burro? Eu falei, não, mas... Aí a moça, não, ele tá certo, ele é Daltônico. Minha mãe não acreditava em mim, não. que eu era Daltônico. Caraca, mano. É, velho. E ser Daltônico é muito ruim, velho. Quando eu tô dirigindo. Zum! Fazer o teste, né? Da, ah, da, da autoescola. Eu tirei carteira agora, né, gente? Fui fazer o teste da autoescola. Zum! Na hora que eu boto o zoião lá no bagulho. Amor, que, que tá que cor é essa? Sei ah, lá, porra. Laranja. Aí a mulher, não tem laranja no semáforo. Que cor que é essa? Que isso, cara? Aí eu virei e falei, é um semáforo? Ela falou, é. A primeira luz que acendeu, o vermelho. A segunda, a amarela. A terceira, a verde. Você é daltônico? Aí eu falei, sou. Ela vê de novo. Eu olhei, não vi porra nenhuma. Ela acendeu umas lâmpadas muito loucas lá. Pra mim é tudo a mesma coisa. Eu falei as coisas do semáforo ela vai embora. E me deu o um papel. Aí tipo, se um dia eu bater de carro por causa que eu furei um sinal vermelho achando que era verde, a culpa é da, da médica que me autorizou. <risos> você tem carteira, cara. Eu tenho carteira, velho. E eu Aí você me pergunta, como que um cara daltônico consegue editar vídeo? É. Aí é que vem o, o X da questão, o Y, o, J, o Z. Na gravação, eu não vejo as cores. Hum. Mas você sei regular o claro e o escuro, o ISO ali, né? A temperatura da cor. Essa parada toda, mas cor, aí você mexeu com a parada fraca, né? Tipo, se for para você colorir o vídeo, então. Não, não consigo colorir. Dá uma bagunçada para você. Não, não né? consigo. Porque assim, a gente na, lá no, na correria, a gente tem a, a edição. Uhum. Eu e o Jonathan pega pra editar o vídeo. Ele me manda o arquivo, eu faço a limpeza do arquivo, pego o arquivo bruto, transformo o arquivo, organizo o arquivo, mando pra ele, e ele termina de fazer o ajuste fínico e colore o vídeo. Pô, uma vez eu falei, pô, vou colorir, velho. Será que colorir é difícil? Eu sei como é que mexe no programa, vou colorir esse troço tudo. Caralho, velho. O Jonathan virou Breno? Que, que porra é essa? <risos> Cara, doido. você tá verde no vídeo, eu tô vermelho, parecendo o Hellboy, Glaucia tá amarela parecendo um Minion. Que isso, cara? O que, que você oh, fez, cara? É é louco, velho. é louco. Eu não enxergo, pô. Pra mim tava bonitaço, velho. As cores. Ó! Oh, vídeo lindão. Pra vocês aí, puta merda. O vídeo tava igual um Caramba, mundo de fantasia. Que doideira, velho. É esquisito, cara. É meio que... É meio que... Faltou calibrar, velho. A sua, a sua vista. Igual, você sabe que se calibra... Ah, o monitor, né? É. Você tem que contratar um cara especialista que vem calibrar pro seu monitor ficar realmente com o tom exato que é, de verdade. Entendeu? Exatamente. Cara, aí uma vez eu comprei um celular, eu comprei um iPhone. Título do corte do seu podcast. Eu comprei um iPhone só pra enxergar a cor. Por quê? Porque o iPhone ele tem uma função chamado modo daltonismo. E velho, foi a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida, velho. Sério, cara? Na hora que eu, tipo assim, eu peguei uma foto, uma paisagem no Google, falei, ah, essa porra não funciona não. Liguei o modo daltonismo, ah, não funciona não. abri a paisagem no Google, sem o modo, é, ah, normal. Né? Aquele efeito sonoro do peido do pato. Vi nada. Liguei o modo daltonismo, velho. Eu vi a paisagem mais bonita na minha vida. Que isso, cara. Eu olhei, eu não parava de olhar, eu ficava assim, eu rapaz, que negócio é esse, cara? Olhando, aí eu falei, pô, eu apaixonei, né? Caraca. Só que aí, aí que vem um problema. Você já usou óculos? Você eu usa óculos? Eu já usei, mas não, então atualmente vem aquele, só de estética. Vem aquele problema de, se você coloca um óculos, na hora que você tira, você acha as coisas feias, você se sente ah. incomodado, dá dor de cabeça, mexer no telefone, muito maravilhoso. Na hora que eu parava de olhar, as coisas era feia, doía a minha cabeça, não sabia o que eu tava enxergando. Eu olhava para uma árvore, não sabia que era uma árvore. Mas você já pensou em comprar aquele óculos? É então... muito caro. É. É muito caro. Assim, muito caro quanto? <risos> Não, porque eu vejo, eu, eu já vi os vídeos da galera que é daltônico, que aí ganha o óculos Sim. e até começa a chorar quando então, vê as coisas. Então, o tal. óculos é o olho da cara, um pedaço do nariz, o seu rinho, o seu fígado junto. Que isso, cara? Só o, óculos, só o óculos deve custar uns 4, 5 mil. Só a lente, a lente. Só a lente, você é A lente. Só... E isso, você te, é, não vende no Brasil. Bom, eu nunca vi, pelo menos, né? Custa uns 4, 5 pau na, hora que, na época que eu vi na internet, isso tem muitos anos. Aí eu olhei e falei, pô, os 4, 5 mil, tá, dá para pagar, viu? dura o resto da vida esse óculos, vai. Tá, vamos ver. Aí fora que não tem no Brasil, no Brasil é muito difícil ver. E você tem que mostrar qual o seu nível de daltonismo. Aí tem que ir ainda no médico Ou, Porque assim, você pode fazer pela internet, Ah, você faz o seu teste lá e você fala, ah, você é o daltônico, sei lá como é que mede daltonismo, você é meio daltônico. Daltônico Só 3. que depende do seu monitor também que você tá vendo. Aí eu falei, aí pra ficar um negócio preciso pra você ver mesmo, você tem que ir num lugar, fazer o teste, fazer não sei o quê. Aí eu falei, ah não, muito dinheiro. Eu, como... eu tô vendo as coisas, eu tô vendo o semáforo. E verde, como aqui é não tem? É, que não tem, eu falei, ah tá bom, eu tô vendo as coisas. Cara. Às vezes eu confundo, tipo, Não, pô, porque eu pensei mais pra você dirigir. Então, você tipo você assim, dirige, é normal, eu acho que é às, vezes, às vezes você tá dirigindo E como dirigindo você é também, cara, é tipo... E 5 é, mil, 5 mil não é um investimento tão alto. Sei lá, se eu for ver pra você que é editor... Ah, sim. Não, mas fica eu, no computador, é, é, mano, pai. Absurdo, velho. Eu, eu me recuo, tipo, fora frete, fora não sei o quê, tem um monte de coisa, eu nunca parei para ver. Não, e isso também você viu sem pandemia, né? Ah, é? Se eu ver agora... Ah, eu... Aí que você não compra mesmo. Eu não compro. Eu já acostumei, eu já aceitei que dói menos, entendeu? Ah, é, mas que negócio, ser daltônico é bom? Como é ser um daltônico? Ah, é muito bom, velho. Às vezes você vê um cachorro, acho que é um gato, dá uma bicuda. Que isso, cara? <risos> não, mentira, mentira, mentira. Não, mas, tipo assim, você confunde muitas coisas. Pô, você pega uma laranja achando que é um limão. Você pega o um limão que achando isso? que é laranja. Que isso, cara? É, você pega um tomate achando que é o um caqui, pega um caqui achando que é um tomate, pega, pega um... a banana achando que é um pepino aí, não, né? Não, aí não. <risos> ah, eu confundo tudo, velho. Por fim, minha mãe fala, Breno, pega tal troço, eu cato tudo. Ah, é, é isso que você quer? É uma dessas coisas que você é, quer. É, é um dos problemas de ser daltônico. Caraca, cara, eu nunca tinha conhecido ninguém daltônico. Acho que foi a segunda coisa mais assim, surpreendente que aconteceu comigo. A primeira coisa que eu fiquei assim, caralho, eu pensei que eu nunca ia conhecer isso foi quando eu fui no Rio é, fazer uma consulta no guarda-mão eu conheci uma menina que é, que é do Acre. Eu falei, do Acre? Acre, Acre eu falei, mano, existe? Eu falei isso com ela, mas lá, bora, gente? Falando de dinossauro, velho. Doideira, eu conheci a menina Caraca, do Acre. Eu que conhecer o Daltônico, a segunda coisa que você achou que nunca fosse fazer, né? Daltônico, velho, Daltônico. É, muito louco, cara. É, mano, eu tipo pensei assim, assim, assim, pô, o único CR é, que eu sei que é Daltônico é o cachorro, que os outros falam o cachorro cachorro, fala que cachorro enxerga tudo preto é e branco. Sei lá, isso é verdade. Tipo assim, é muito engraçado quando os outros viram e falam assim, ah, Breno, pega o... Sei lá, eu pego a capinha de celular verde. Eu falo, não sei ver o verde. A pessoa vira e fala, pô, é só você pegar a verde. Cara, mas eu não vejo verde. É a mesma coisa você virar pro um cadeirante e falar, anda, velho, anda, cadeirante, porra, não vai funcionar, velho. Levanta e vem! Levanta e vem! Porra, levanta e vem como, velho? Levanta e vem, não é assim, não funciona. Imagina, você vira com o maluco, pô, o maluco cadeirante, você chega aqui no escadão e fala, qual é, mano, levanta e vem! Levanta e vem, sai, vem sai que porra! Você acha que eu vou te catar. Ah, É a mesma coisa, pô, você não tá vendo que isso aqui é verde? Não, eu não tô vendo que isso daqui é verde. Se você tá fazendo isso, você é um retardado. <risos> porra, não, não tem muita lógica. Exato. É, é muito esquisito. E o pessoal, fora quando eu falei, o pessoal acha que eu sou cego, né? Quanto deu tem aqui? Porra, não tem nenhum, velho. É, diferente. Cara, e agora, trocando um pouco aqui, pra virar mais o assunto. Um, um assunto que é o assunto mais em pauta aí da, da internet, que é o tal do cancelamento, mano. Você tem medo disso? Hum, não. Por que, que eu não tenho medo de ser cancelado? É aquilo. Se cancelado todo mundo um dia vai ser. Mas não, não em escala global. Existem as mídias que falam mal propositalmente. Isso é, isso, é, isso é problema mesmo, isso eu não gosto não. Mas eu tenho medo disso acontecer, de alguém não gostar que seja muito maior do que eu e vir falar merda para os outros que não me conhecem vir querer me cancelar, isso eu tenho medo. Uhum. Mas agora, de eu fazer alguma coisa e os outros achar ruim e querer me cancelar, isso eu, eu meio que caio ganhando porque eu sou assim, eu sou desse jeito aqui. Ou seja, a pessoa que tá assistindo meu vídeo é gosta de mim, pô, não vai, entende? Uhum. Não, não vai ter aquilo. Se a pessoa veio me cancelar sem antes me conhecer, não tem como eu ter um controle disso. Tem medo? Não. Que quem me conhece sabe como começou. Então, Com eu tenho que, eu tenho que dar valor para aquele tipo de pessoa que me conhece e gosta de mim, independente do que for, cara. É isso aí, pô. Que é, pô. É isso que, tipo assim, eu é é foda. Eu e ao mesmo tempo que eu falo que eu não tenho medo, eu fico meio assim, né? Mas ao mesmo tempo também que eu fico meio assim, eu fico pensando, cara, será que eu já não sou cancelado? É, <risos> tá ligado? Tipo, Pô, é, é porque aquele negócio, aí? é porque existe o famoso hater, né? É. Sempre vai ter um hater, sempre vai ter um cara lá pra dar sempre, dislike. Sempre cara. vai ter um cara que nunca nem pegou na tua mão, nunca Exatamente. Nem, nem, nem trocou uma ideia contigo, mas não gosta de você. Cara, muita gente, cara, muita gente. Quando eu, todo mundo que me olha na internet, me olha, não, não, não em vídeo, mas que me olha em foto, por, por exemplo, acho que eu sou mó, mó riquinho, que eu sou metido, não converso com ninguém, que os outros viram mandar oi no chat, eu vou responder, quem é você pra falar comigo? Não, pô, eu sou assim, não, os outros me respondem, eu respondo todo mundo. Os outros me mandam um oi no Instagram, velho, minha caixa de mensagem no Instagram. Um bilhão de gente, eu respondo um bilhão de gente. Isso aí. Pô, oh, eu sou mó legal velho aí o pessoal vira e... O cara tem um bilhão de seguidores. Não, não tem um bilhão não. <risos> não, Tipo assim, aí chega, igual, esses dias eu fui fazer a estreia de um vídeo meu. Agora o YouTube tem essa função de estreia. Eu uhum. botei meu vídeo pra estreia. Antes do vídeo sair pro ar, tinha dois dislike. Dois dislike? Tipo, dois dislike e tipo 10, 15, 20 curtidas. Eu fico pensando, Quem cara. Quem é que tá no lado da dislike? O no... cara perdeu o tempo da vida dele abrindo meu canal no YouTube pra dar dislike, velho. Num vídeo em estreia. Num vídeo em estreia que nem tinha ido pro ar ainda. O vídeo nem começou. E eu fico triste com isso? Não! Muito obrigado. Eu continuo fazendo isso que você tá me dando, viu? É isso. É isso. <risos> Continua é dando... isso. Eu acho que... Pessoas não pagam preço, o valor que merece do seu trabalho. Não. Não paga. E se pagar, reclama. Pelo menos aqui na nossa região. Pelo menos na nossa região. Aqui é foda. Eu falo aí, eu não saio de casa... Eu não saio de casa se o cara não tiver... Se não Pegando essa pegada, eu tenho até um assunto legal pra falar depois. Eu não saio de casa se não tiver pagando pelo menos a minha diária. Entendeu? Hoje eu saí, cobrando. <risos> <risos> Mas, cara, é tipo assim, eu não saio de casa... Sério, pô. Como é que você bota um equipamento, uma câmera de... Hoje em dia, uma câmera igual a essa minha... Custa aí, cinco pau. Cinco conto. Na rua para correr o risco de quebrar e a pessoa consumir o risco. É, a pessoa te pagar 50 reais. Você compra uma câmera de 5 mil pra ganhar 50 reais? Tá maluco, não pô, vale a pena Não foi? Vou abrir um churrasquinho que tá saindo mais em conta. <risos> mais em conta? É. Ué. Cara, para esse negócio do pessoal não pagar o valor que merece, essa história não é minha, é do amigo meu. É, vou falar até do John, ele me contou isso tem muito tempo. Uma vez a lanchonete aqui de Volta Redonda virou pra gente e falou assim, aqui, é, eu quero fazer uma propaganda com vocês. É, no canal de vocês, que a gente tava na época, acho que era com 2 milhões de inscritos, 1 um milhão e meio, 2 milhões. E a gente patrocina vocês. Aí é, o Jonathan, tá, tá, a gente faz um vídeo x, x, x, x, x, tá. Aí o pagamento, e o Jonathan, pô, mas em questão de pagamento, o que, que vocês oferecem? O cara virou, o cara virou como pagamento de um vídeo num canal de 2 milhões de inscritos, virou pra ele e falou assim, eu te ofereço um lanche. Um lanche? <risos> Ai, meu Deus. Eu te ofereço um lanche. Aí o Jonathan virou. Porra, você tá de sacanagem que tu vai me oferecer um lanche pra aparecer num canal de 4, 2 milhões de inscritos. Que vai pegar aí um milhão de visualização para um lanche que custa 20 reais. Aí Eu o cara... Eu compro o lanche. Não! Aí o cara... Ah, é, me desculpa. Perdão, esqueci que você tem esposa. Eu te dou dois lanches. <risos> Não, acredito não, não, não, não, não, não, não, isso é mentira, <risos> velho. Que é isso? Dois lanches, Dois lanches. Pessoas da região não paga, velho. O pessoal não paga. É isso que eu tô, é isso que eu tô falando. Eu tô indo, eu tô tentando captar alguns alguns clientes até que queira ser patrocinador aqui. Mas eu, hoje eu tô indo atrás só dos depósitos de bebida, porque eu acho que é a única coisa que vai... Que real... vai fazer alguma coisa, né? E realmente vai encaixar aqui. Aqui a galera vai querer beber um Red Bull, vai querer beber uma, uma Coca, vai querer beber uma cerveja, vai querer beber, né? Mago. Então vou... eu tô atrás desse tipo de, de cliente. Mas... É... Eu vejo que o, os, o cliente ele tem muito que ver a parada rolando para ele querer. Para conseguir né? entender. Pô, cara. Mas só que, infelizmente, tem esses caras que são esses cara que são de tudo. São fora da e, realidade, cara. Para você, você colocar um vídeo na TV Rio Sul, a, vamos supor, vamos pegar um melhor horário que tem na, na, na TV hoje, na hora cara. do Fantástico. Um, um comercial de 30 segundos, na hora do Fantástico que vai atingir ali, aqui na região, vamos supor que atinge aí um milhão de, de, de pessoas assistindo na hora, você não vai pagar menos que uns 5 mil reais, cara. Você é doido? 10 mil reais. Você é doido? Você assim, sabe quanto que custa um comercial na, no Não, Fantástico? isso eu tô falando pra... Tipo assim, você vai comprar o 30 segundos pra pular Só pra você ter ideia, o comercial na Globo, So, ó, pra você fazer o vídeo, você não pode gravar o vídeo e mandar pra ele. Você tem que ter uma produtora. Não, é... Com é o comercial, não, não, não. Só com a produtora. Eu não tô, eu não tô falando sobre ah, o comercial. Sim. Eu tô falando você comprar o, o, o tempo espaço. ali, o espaço, o espaço, ali, espaço. É só o espaço. Passa de 200 mil, brincando. Não, aqui na região TV Rio Sul, pai. Passa de 200 mil. 200? 200 mil. Brincando, brincando. No horário do Fantástico, brincando. Pra você ter Gente. ideia, no horário ali da, do almoço, ali mais ou menos, deve estar na casa dos 100 conto, brincando. Porque assim. É, a... Mano, eu que já valência? fiz muito comercial, eu já fiz muito comercial pra TV Rio Sul, já fiz muita edição, já. A, já tem até um comercial meu que ganhou é, naquele prêmio da, da TV Rio Sul em Sei. 2009, foi o comercial do da Italínia, que o cara entrava na. Ele entrava na, na, na, na loja e ficava falando... Tipo, o comercial começava com ele dentro de casa, ensaiando como é que fala home theater. Home theater, home theater, home theater. Ele falando um monte de jeito diferente. Uhum. Aí ele chegava lá na, na loja, ah, eu quero um home theater. Aí falava meio todo emboladão, feio. E esse comercial foi o que ganhou. Eu já editei muito comercial para TV Rio mas Sul, mas é eu nunca... Mas eu nunca parou nunca com perguntar quantia, Não, eu né? nunca imaginei que a hora lá... Era tipo o um papo de 100 mil, porque você vai pensar, tipo, pô, a... Porra, a correta. Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia você vê aí a correta. Você chega lá pra você vender um, um social media que for de 500 reais um mês, os caras ficam assustados, pô. Tipo assim, é porque aquele negócio, né, a Globo ela não fecha um comercial. Tipo, você não pode ir lá e falar, pô, eu quero passar um vídeo meu no, no Fantástico. não Ela pode. fecha, tipo, você fecha um, tempo. um mês, dois meses, três meses, quatro meses. E isso é o que dá, deixa ser caro. Às vezes você passa um comercial por semana durante três meses. E esse valor vai sair 200 pau, velho. Entendeu? Aí, claro, aí você for dividindo e tudo mais, vai dar um valor mais inferior. Mas é caro pra caramba, velho. E aí a galera quer ir atrás do editor de 100 reais. De 100 reais e ainda reclamar. 50 reais. 50 reais e um aí, lanche. Mas é... E o preço... E a passagem do busão. <risos> Não, mas é daí que eles ganham dinheiro, porque... Você calcula... Você já parou pra pensar quanto que é o salário do, do William Bonner, velho? Você é louco, mano. Você já parou pra pensar... O William quanto... Bonner, ele é o diretor da porra toda, né, O cara mano. ganha quase um milhão, velho. Não, ele ganha mais que um milhão, com certeza. Eu mais, acho que é 850 que um mil, fora o... Ah, mano, ele deve ganhar mais. Comissão, é, eu acho que uma vez saiu, tá em 800 mil. 800 é alguma coisa mil. Caralho, mano. É 800 mil. Meu irmão, é muito dinheiro. É muito Mano, mil. e lembra que dá 30 dias... Cling, cai de novo! <risos> Porra, <risos> o negócio é foda, velho. Ai, ai, ai velho. Eu queria ser âncora agora. Eu tô, na verdade, eu sou âncora ah, aqui. Ah, é. Não, tá Só maneiro. que aqui eu dependo de vocês. Se inscrever no canal, ligar a sineta, pelo amor de Deus... Dá aquela comentada aí, manda pro amigo que gosta de podcast. E, pô, e você que quiser fazer corte, pô, entra em contato comigo aí. Vou liberar o Royal, você. você Ai, ai. Não, mas, pô, fico feliz de estar tá participando aqui do podcast, né? Porque é isso, mano. Tem que voltar mais vezes, né? Fazer Chegando um... ao final aqui agora do o nosso final, podcast. Que a câmera também daqui a pouco tá, tá, tá gritando tá aí. Tá pegando fogo, né? Então, antes que chegue no final, é... Mano... Primeiramente. Álcool em gel? Esse é o 70. É o 70, álcool 70. Se não der, 70 de novo. Meu mano, <risos> se não der certo, 70 de novo. Valeu por você ter colado. Galera, o link do canal do amigo tá aí na descrição do vídeo. Valeu. Vai lá, se inscreve no canal dele, deixa aquele comentário lá, vai sair um vídeo maneiraço, um vídeo que eu participei. Eu participei mais fazendo as imagens, não apareci muito. Se o vídeo fica top, finalzinho. é por causa dele. Que ele tava filmando. É, eu tava meio que também que cocô na mão, porque, pô, o cara quase saiu algemado da parada. Foi. Aí, já pensou sair preso de um vídeo olhando que deu? É lá aí, pô, Mas mano. é basicamente isso. Quase que aconteceu, né? Se, se não é a, a gente ser simpático. Ah, é? Porque se é, porque o cara vira pra simpatia. gente, não pode gravar. E eu viro, eu vou gravar. O cara é. vira e eu vou te prender, vambora. É, aí, é, é. Foi a parada ali. Não, mas. Pô, participar do podcast foi muito maneiro, cara. Eu quero ver quando for ao vivo, velho. O pessoal interagindo aqui pra gente, pô, fazendo as Alves perguntas. Pô, ao vai ser maneiro. Tipo, ah, Breno, sei lá, velho. O que, que, que você faz durante o seu dia? Ah, Virou uma cambalhota em cima da mesa aí agora. <risos> Rola a um cambalhota aqui em cima da mesa. Eu falo, pô, não dá porque o nariz não deixa. É, funciona, cara. Funciona. Pra quem não sabe, meu nariz é grande. Esse. Não, pra quem não viu, né? Pra quem não viu, meu nariz é grande. Esse é o melhor... Fica de perfil assim pra galera viu? É, que, ó, é muito grande. <risos> muito grande? <risos> Parece que o do Ayrton Senna, né, mano? É, então a conclusão. Legal, vão Bueno, É, muito bom. Luciano Huck. Ah, meu, meu apelido. aí, vem, na escola. aí vem. Meu aí vem, apelido na mundo. escola era Luciano Huck. Não, Luciano Huck. Era a mistura de Luciano Huck com Tucano. Era Tucano Huck. Tucano Huck. Tucano Huck. Tucano Huck. Narigudo. É. Para raio Essa porra do. Caralho. É o Alquimista Lanche. O Alquimista Burger, aliás. Né? Nunca ouvi falar. Cara. Se você tiver oportunidade um dia não de pode colar deixar, né? no Alquimista, Porra. é o lanche. Vou parar lá uma hora, então. Alquimista Burger. eu posso dar um recado aqui, cara? Não pode, viu? pode. É, minha namorada deve estar muito puta comigo nesse exato momento porque eu não levei uma flor pra ela. Eu estou levando a sua flor. Eu vou sair daqui e vou levar a sua flor, Que a sua flor está dentro do Cê carro. Você deu flor para metade de volta redonda e não deu para ela, cara? Não deu para passar lá, cara. A gente estava agarrado na gravação. <risos> ela deve estar tá querendo me matar. Não me mate. Exato, <risos> é, exato. Não, mas sobrou bastante flor. Agora sobrou, você, sobrou. Você vai montar um buquê para ela. É, não, mas eu não posso. Tem que dar uma flor para ela, para minha mãe e para minha avó, cara. Sobrou ah, três certinho. Eu guardei as três. É isso aí. É deixa esse... eu guardado, guardar, Mas não esqueci. É isso aí. Então é isso, rapaziada. Quer deixar mais um recado? Não, é só esse recado mesmo. Você tava falando do seu Instagram na hora que desligou, cara. Ah, é? Não, meu Instagram é esse daqui, é o único retardado que tem, tem Breno Underline na correria, sou eu mesmo. Tô com uma foto lá com um terno verde, um terno de xadrez verde que só eu comprei, velho. Você nunca viu a cor dele. Nunca vi a cor dele. <risos> Mas você sabe que é verde, porque os outros falam. Ah, é? é. Ah, e será que eu apareço no Treta News? Véio? Como é que eu finalizo o vídeo? Como é que eu vou, eu vou criar um treta com você, velho?